O Inter era só cashback. O Inter é cashback e pontos. Ou seja, o mercado está ganhando força e dando a possibilidade para o cliente escolher o que ele quer. Você quer cashback ou quer pontos. Você escolhe, você decide. Se você conseguiu o Black do Inter, como eu, né, você foi lá no Black Wink, no Inter Wink, fez a jogada que eu mostrei para vocês, 4 mil reais, pegou o cartão. Você não tem idade. Seu investimento ali vai sair na sua conta, vai cair na sua conta. Não tem unidade, né? Uh, quem pegou pelo Inter do Gourmet R$350,00, ou agora R$450,00, e não usa os restaurantes não participa da jogada de restaurante compra um prato ganha outro esses 350 ou 450 é anuidade e o que você precisa fazer para entender direitinho é o quê colocar na ponta do lápis o quanto que você vai gastar ah eu gasto no cartão Black do Inter dois mil por mês dois mil por mês você vai transformar é um Black cada dois é, cada cinco reais vale é, é isso o Black do Inter. Cadê aqui que eu. Cadê? O Black do Inter a cada 2,50 vale um ponto. Então, você vai pegar lá divide por 2,50 vai achar a quantidade de pontos que vai ganhar. Vai esperar uma promoção bonificada e transferir. Se você ver que não, não, não tem muito sentido para você isso, cashback 1%. E se você pagar o Inter Pes, 1,25. Tá? Nunca expiram. É, vale a pena eu manter o Inter do Gourmet? Gente, é que eu falei pra vocês. Eu, Leandro, eu Leandro, é, eu quero que vocês entendam, é, usando essa jogada minha, tá? Por exemplo, eu tenho Deus, eu tenho Cicobi Black Merc, Cicred Black, é, cartões ilimitados americanos as salas VIPs todas Delta, Platinum, uh, Lounge que Priory, Dragon Pass Então assim Não existe uma sala que eu não entro não existe, não existe essa possibilidade não, não tem uma sala VIP que eu não consigo entrar para que que eu quero pagar o, o plano do Winter, do Gourmet para ter um Black com seis acessos ao Lounge que se eu já tenho cartão ilimitado Então não faz sentido para mim ter um cartão black do Inter. Mas, por exemplo, para o Levi, o Levi não tem um ilimitado. O Levi precisa ter um cartão bom. Ele não tem nenhum. Então o Inter é o melhor cartão dele. Deu para entender? Se você não tem um cartão que te dá acessos ilimitados, que tem uma pontuação boa, o Inter vai ser uma jogada legal. Por exemplo, você prefere ter um cartão igual o da modalmais, que te cobra 1.200 anuidade com dois acessos no Dragon Pass. Com 1% de cashback, pode virar 1.5. No final do programa, vira 2. Ou você tem um cartão do Inter que não tem anuidade nenhuma, que te dá 1% de cashback e pode te dar até a cada 5 reais dois pontos. Entende? Então assim, é muito melhor você ter um cartão que não tem anuidade, que tem benefícios, que pontua, que traz para vocês o retorno financeiro, do que ter um cartão que você tem por ter, porque falam por falástenes que ele é bom. Por exemplo, você jamais me viria a usar um cartão Black do Nubank, 500 é, reais anuidade, um cartão que dá 1% de cashback, que para você ter o retorno financeiro dele, tem que ter o dinheiro parado na própria conta dele, sem mexer no dinheiro. E quando você faz uma viagem, o cartão, se você for para o Guarulhos, se for para Campinas, se for para o Rio de Janeiro, se for para Recife, se for para Brasília, o cartão não te ajuda em nada. Né? E por que, que eu vou pagar 500 reais para vocês, o Nubank? Se eu tenho condições de pagar 500 reais para Nubank, para ganhar uma porcaria de cashback, eu pago para o Inter 350, pego o Inter do gourmet, compro um prato, ganho outro grátis mato o plano Inter do Gourmet com 5 ida em restaurantes você mata esses 350 se você for no restaurante cinco vezes, comprar um prato e ganhar o outro cinco vezes no restaurante você mata o plano do Inter do Gourmet pontuação que está chegando aqui agora e cashback além do marketplace deles que é melhor então é uma escolha que tem que fazer e a escolha tem que ser muito bem feita né? Você vai usar o cartão ele fora do país, ele empata hoje praticamente com qualquer banco digital. Nubank, Inter, C6 Bank, BTG, BMG, tudo é 4%. Com exceção do PagBank, que é 5%. O Pag é 5% spread. Tá? O Next é 4% também. O It é 4%. Tá? Então você observa que ele, ele tá páreo a páreo com o mesmo nível que os outros bancos digitais. Só que aí tem uma coisinha que sai na frente. Que aí você entenderia que é o quê? Sala VIP, pontuação e os benefícios que o cartão te dá. Então, se você falar de benefício de bandeira Mastercard Black, o Nubank é igual o Inter, que é igual o C6 Bank. Se você falar de programa de fidelidade, o C6 Bank tem benefícios melhores. O C6 Bank... Há vários programas que você pode transferir e transformar em cashback. Então o Inter não está fazendo nada de novo, nada de novo. Porém, o Inter está jogando agora o que o mercado está fazendo. vocês C6 Bank é cashback e pontos. O Nubank é só cashback. O BTG é pontos e cashback. O modalmais é só cashback. O Inter era só cashback. O Inter é cashback e pontos. Ou seja, o mercado está ganhando força e dando a possibilidade para o cliente escolher o que ele quer. Você quer cashback ou quer pontos? Você escolhe, você decide. E tem clientes, não vou falar que não tem, porque tem, tem clientes que gostam de cashback. É errado? Não é errado. Porque eu já falei várias vezes, tem pessoas que não sabem trabalhar com milhas, com pontos, não quer, não quer fazer. Tem gente que não gosta disso. Eu já dei vários exemplos para vocês. Tinha amigos uhum. advogados que só usavam o cartão e não tava nem aí para os pontos. Perdia, perdia, perdia. Hoje não. Hoje os caras trocam os pontos. Hoje os caras fazem viagens, fazem venda de milhas. Os caras fazem o rodo com as milhas. Mas antes não. Então existe pessoas que usam cashback? E tem. De jeito algum. Cada um sabe qual é o gosto para si. E nós não estamos aqui colocando para a pessoa Ah, não, porque o Leandro usa pontos, tem que ser... Não, não, não, não, não, não. Porque eu ganho cashback também. O cartão do Inter me dá cashback. Quando eu uso o cartão Black do Inter, eu ganho cashback. Eu vou falar, não quero cashback. Não, eu, eu tenho cashback. Eu tenho o cartão visitante do Rappi. O cartão do Rappi é 1%, eu não pago anuidade de presente vitalício. Eu não vou querer 1% do cashback do Rappi. O Trig... 1.3 cashback. Eu não quero? Eu acho que eu quero. Eu não sou bobo. Como quem tem, quer. Né? Então, gente, o, o Inter, ele tá fazendo uma, uma, uma jogada que é muito legal e quando isso for liberado para todo mundo, vai ser fantástico. Porque eu sou fã de quê? De pontos. Né? Nesse momento, eu uso cashback. Mas quando o Inter transformar em pontos e eu manter o Inter eu vou ganhar pontos, não quero cashback, tá, então o Inter, justamente o que está fazendo aqui agora, é uma força ao mercado e fazendo com que o mercado ele se cresça cada vez mais, porque hoje se você pegar os bancos digitais, BTG+, né, o BTG+, Black, você pega lá o C6 Bank, esses caras aí, ele dão a escolha para o cliente escolher, você escolhe pontos ou cashback você escolhe isentar anuidade com pontos ou você escolhe ganhar pontos? Você escolhe isentar anuidade com investimentos ou por compras? Olha que legal. Né? Então o Inter, ele não tem essa força de falar, eu vou isentar com gasto. Porque o Inter não cobra anuidade. Então isso já mata o primeiro ponto para o Inter. Aí depois vem é, o plano Inter do Gourmet ou o plano por investimento. Né? Mas de novo, quem não tem é, cartões é, bons e, e só tinha o Inter e sentia falta dos clientes do não é porque você já tem cartões bons que vai fazer do Inter, não é isso. Se o cliente já é cliente do Inter, como eu, já ganha cashback naturalmente, e o Inter coloca agora pontos, eu, Leandro, vou com pontos. Eu paro de querer ganhar cashback e me jogo para os pontos. Que é a minha praia. Mas tem clientes que querem Bank. Então, para esses clientes não vai mudar nada. Se o cara pagar 1.25 de, de 0,25 a mais lá do Interpass, é 1.25 no Black. 0,50 no Platinum vai para 0,75. E o Gold de 0,25 vai pra 0.50. Cara, infelizmente, os dois melhores bancos do Brasil digitais é o Inter e o C6 Bank.